Morreu à noite desta segunda-feira, dia 21, a irmã do pastor Anderson do Carmo. Michele do Carmo de Souza, ela era cunhada da deputada Flor de Lis, do partido PSD. Tinha 39 anos e estava internada no Hospital Municipal Carlos Torderni. No mês de setembro, juntamente com a mãe, Michele foi autorizada pela justiça a participar do processo de investigação sobre a morte do irmão. O pastor Anderson. A mulher prestou depoimento à polícia e apontou Liz como a mandante do assassinato. De acordo com o vereador Misael, filho da parlamentar, Michele ficou bastante debilitada após a morte de seu irmão. Anderson foi assassinado em junho desse ano na garagem de sua casa, em Niterói. A polícia não descarta a participação de Liz no crime. Após o falecimento de seu irmão, Michele ficou muito debilitada. Que estava internado no Hospital Municipal Carlos Torderni para o controle da sua anemia, disse Isael em rede social na manhã desta terça-feira, dia 21 de outubro. O veloz será realizado no Cemitério Parque de Niterói, na Avenida Bispo Dom João da Mata, em São Gonçalo. O sepultamento está marcado para 5 horas desta terça-feira, dia 22 de outubro. Então pessoal, a irmã do pastor Anderson do Carmo, no caso né, Michele do Carmo de Souza, morreu com decadência de uma anemia. Caraca, uma tragédia né? O primeiro o pastor, né, agora a irmã. Você vê que tá uma tragédia acontecendo na família aí, uma atrás da outra né. É, eu fiz esse vídeo aí, no caso, com a intenção de informação mesmo né. Porque nem eu mesmo tava sabendo também dessa notícia, fiquei sabendo por pouco, agora pouco assim. E tô trazendo também pra vocês aí, né? Creio eu que muitos não sabem. Então tá aí a informação. Valeu e até.